Eu acho que este projeto é interessantíssimo porque uh, aumenta um leque de, de opções entre as modalidades a dar aos nossos alunos. E acho que uh, tanto o Clube do Golfe de, de Braga como o agrupamento uh, Sá de Miranda está de parabéns com esta iniciativa. É uma iniciativa que realmente tenha tenha feito com que os alunos se apaixonem por uma modalidade que uns conheciam, outros conheciam muito pouco, outros mesmo nunca tinha ouvido falar e eu noto que desde o primeiro dia de, que tenho dado esta atividade uma aceitação enorme, uma felicidade enorme deles, ficam sempre felicíssimos quando quando têm a atividade do golfe e, e para mim é, é mais uma atividade e também sinto-me bastante realizado a, a dar esta atividade do, do golfe. O golfe, a ideia que se tenha será mais direcionado para as classes com pessoas que tenham uma capacidade económica superior e, e aqui o clube de golfe está a dar a oportunidade de forma gratuita tanto a alunos como pais encarregados de educação de poderem usufruir das suas instalações, de poder participar e, e experimentar e jogar. E isso tem feito com que, penso que, aumente, aumente mai, mai, o maior número de pessoas a jogar golfe, independentemente da, da, da sua classe, de, de, em termos de, de, de capacidade financeira ou não. Estão a ver que podem usufruir de forma gratuita. Isso é muito bom. Pode, qualquer, qualquer pessoa poderá, poderá ter essa, essa oportunidade de experimentar o golfe. Como todas as modalidades, requer um tempo de prática para, para conseguir ter um bom patamar. Mas não creio, não creio que seja, seja difícil, é uma iniciação à atividade e o que eu tenho notado é que eles têm melhorado bastante e, e eles têm aprendido com uma relativa, uma relativa facilidade a, a jogar golfe. Sim, seja no golfe ou seja em qualquer atividade, é sempre importante para um jovem estar envolvido em termos desportivos. No golfe, mais uma, mais uma opção, se tiver essa opção, se tiver essa paixão pelo golfe, ficarei feliz por ter participado em, em conseguir com que... Uh, o aluno tivesse interesse por esta atividade e conseguiu depois no seu, no seu futuro, um, um caminho em termos mais uh, profissional, mais, mais elaborado no seu futuro Sim tem, tem dado, tem sido ótimos em relação a esse apoio. Uh, não, só, não só nos proporcionaram este material para podermos usá-los para eles aprenderem na atividade, como estão sempre em contato com os professores e, e, e estamos em estreita colaboração, professores e escola de Golfo de Braga, para que as coisas corram bem e está a correr tudo muito bem, inclusivamente para, para, para, para no futuro próximo vamos ter uh, uma atividade, uma um workshop sobre o golfe e, como estão a ver, é algo que também eles estão a apoiar os professores nesta, nesta situação de aprendizagem do golfe nas escolas, do agrupamento.